Essa música é dedicada para todas as mulheres que tanto fazem para nossa sociedade. <SILENCIO> ah, ah, ah. Suave e é na mão do Criador Quando seus olhos contemplaram a solidão do homem No jardim foi assim que o Senhor desenhou O ser gracioso e meio e forte Que sua imaginação perfeita concluiu Um novo milagre fez-se carne Fez-se bela, fez-se amor, fez se na verdade como ele quer. O homem colheu a flor, beijou-a cotenura, chamando simplesmente mulher. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mulher, és guerreira, mulher, tu és batalhadora, mulher, és a flor. Verdadeiramente, tu és Que leira, que leira. Yeah. É verdadeiramente sacrificada, tu és mulher digna de respeito. Teus filhos não tem nada mesa Tu se sacrificas Não importa o trabalho que irás fazer Mas meter comida na mesa mamãe. mulher guerreira Tu és digna de respeito Que sejas respeitada Não apenas no dia, no dia dia que sejas festejada, não por convicção ou pelo seu poder, pelo seu amor, no dia dia que sejas festejada mulher.